Outro ponto é, importante são os princípios. A gente estava falando agora de elementos, né? E alguns princípios, por exemplo, a harmonia. É, a, a harmonia nada mais é do que a utilização, o bom uso dos, dos princípios, dos, dos elementos, né? Gera um ambiente harmônico, a, onde eu utilizo cores, iluminação, a distribuição, dos materiais, né? Eles devem se relacionar, não brigar entre si. A hora que isso tudo você está usando de forma correta, você transforma o ambiente e deixa o ambiente harmônico. Por isso não tem nenhuma imagem aqui, porque eu teria que juntar imagens de todos os outros princípios. né? Eu resolvi não colocar nenhuma foto aqui. Tá? Então, é, um, um dos princípios que a gente trabalha aí é o... A o equilíbrio, né? Às vezes as pessoas não percebem muito isso na hora que você está entrando no ambiente, mas isso afeta a pessoa. A pessoa percebe inconscientemente, ela percebe aqui, por exemplo, uma simetria, onde eu coloco um sofá no meio da sala e divido ele aqui em dois ambientes, um igual ao outro, está espelhado aqui, né? Tem a mesma mesa de canto, o sofá dividindo uma mesa de centro aqui. Também tenho simetria nesse ambiente aqui um pouco menor, né? duas cadeiras uma do lado da outra, divididas também pelo eixo aqui de vertical. Isso acontece também, uma, uma, um equilíbrio, mas assimétrico, onde eu tenho sim também o eixo, mas eu não tenho é, objetos iguais dividido aqui para os dois lados. Né? Eu tenho duas poltronas e um sofá, então também é um equilíbrio, mas é um equilíbrio assimétrico, também acontece aqui. Tá? Posso, é importante também isso para não ficar de repente um ambiente muito monótono né? você quebra um pouco aí a monotonia com um, um sofá, uma poltrona um pouco diferente que chame mais atenção tal é um equilíbrio assimétrico e o radial o radial eu tenho um ponto aqui no, no centro da mesa e eu distribuí, com é circular eu distribuí as cadeiras em volta né, da mesa aqui um ponto localizado nesse nesse bar né e eu distribuí de forma radial é, as cadeiras né em volta desse desse desse bar dessa mesa aí do balcão tá aqui também foi interessante porque ele tem aqui o, no equilíbrio radial eu tenho duas cadeiras diferentes das outras quatro isso aqui forma um, um destaca um pouco as cadeiras aqui da ponta tal dá uma sensação interessante é muito in legal de ver um ambiente assim tá o ritmo é um outro princípio, né? ele cria dinamismo na composição, fazer a ligação visual entre diferentes pontos, ele me faz correr os olhos, por exemplo nessa imagem aqui, desse primeiro pilar até o último, você consegue é, levar a, a vista da pessoa correr lá para um ponto que você tem interesse. Tá? Então o ritmo também é legal, Eu posso utilizar isso através da iluminação também é um pode ser elementos aqui físicos ou a iluminação tá? Ah, o contraste é um princípio importante também porque aqui por exemplo nesse sofá eu tenho um sofá com uma, um assento cinza um pouco de madeira, os brancos e os coloridos das, das almofadas tá? isso que cria um contraste do cinza com, a, com as cores é legal a utilização desse, do contraste para não, não ficar um, é, muito chato, né? muito enfadonho sem o contraste, tudo muito monótono tá? essa palavra que eu queria usar, fica monótono um espaço só monocromático. Né? Outro princípio interessante, que são ênfases e centros de interesse. Um bom projeto apresenta centros de interesse suficientes para atrair a atenção e acrescentar movimento à composição. Eu tenho aqui, por exemplo, o sofá é um centro de interesse. Eu consigo através desse sofá chamar a atenção do, do espaço para esse sofá ele chega a ser o centro de interesse eu tenho que tomar cuidado para não brigar aí o um outro ponto outro centro de interesse nessa imagem eu, eu acho na minha opinião tá o, o azul tá brigando com um sofá tá apesar do sofá ser um sofá bem é diferente né ele é em curva tá? ele tá chamando bastante a atenção tá é um centro de interesse e ele cria, sim, um movimento aqui para o espaço. É, o último ponto que eu queria falar é a unidade, é um princípio interessante, que é a sensação de continuidade, né? dá um caráter nos ambientes ou em apenas um ambiente. É, isso se consegue repetindo é, formas variadas é, de mesmos elementos ou cores, né? Você pode trabalhar aqui, por exemplo, eu consigo enxergar o branco. estou utilizando aqui as flores brancas, a luz branca, a iluminação branca, o sofá branco. Você tem uma unidade de cores, né? Também do azul, eu tenho azul no quadro, azul no, na decoração aqui, azul nas almofadas. Eu tenho uma unidade de cores, né? e os dois sofás aqui também né você não tem aqui um, um, um laranja com um rosa com um vermelho você não tem tudo muito misturado existe aí uma, uma linha de raciocínio nas cores também tá então esses pode ser através de formas né também eu posso ter é, sempre usar formas redondas ou formas é, geométricas retangulares tem vários pontos que pode ser é, utilizados da unidade tá então esses são princípios, elementos, parâmetros, né, para você executar aí um bom projeto de interiores, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!